Como é que é pessoal? Eu sou o João e sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal é o seguinte, hoje nós vamos fazer um vídeo like Smash or Pass estou aqui com os meus amigos Janun, Janun Carlos, Janun Carlos, Luiz e eu pedi algumas fotos das minhas amigas que outras eu conheço, outras também não conheço que vou mostrar para eles e inclusive eu também vou, vou, vou falar aqui se pego, penso ou passo, o melhor Smash or Pass e, já que entrou no vídeo, pense que se inscreva no canal, já deixe seu like, compartilhe o vídeo para mais pessoas Me siga lá no Instagram, que eu não pode assistir, vou deixar o link do Instagram de, dos meus amigos E é isso, vamos para o vídeo Vou começar aqui com o meu amigo Luiz Thomas Thomas Jr E eu vou mostrar aqui a primeira foto que é da Nacira. O que achas dela? É a é, Lady, lei... eu, eu sou de... Eu posso Brad Passas. Tô... Uh, é isso. Por quê? Porque é, é bonita, tem um personagem. Nice. Yeah. Eu passo porque é bonita assim. Mas. Vamos dizer que não faz bem o monstro. Porque Esse é bom, é bonito. Vamos para a segunda. Que é a Lissandra Te ajudou? <risos> <risos> <risos> <Yeah. risos> tipo, passo, passo, uh, é a é bonita, meu me parece um pouco mais velho E tipo de passo, Tem esses passos? Evo Por que? <risos> <risos> <risos> <risos> Eu penso, porque ela é bonita <risos> e... Pensa. Eu tenho. Por quê? É bom, é bonita. Vamos para a outra que é a Alicia. Me ajudou, né? Por quê? Conheço, eu. Eu também passo. Por quê? Não, não, convenceu muito. Eu também passo porque não não conheço já que não conheço não não pensa tá não não bem então vamos para a terceira a quarta que é a Sara Macamo dois e a o o não tem Aquele perfil que faz uma boa. Né? Yeah. Yeah. Eu penso porque ela é bonita, mas. Prima você não penso. Não penso. Ei! Epa! Se não te marcando mais, não dá a falar. Já, Vamos para a outra é... Eu que é. Nastrin. O que é que você acha de <coughs> E a verdade é que eu não fosse minha música E Eu queria, yeah. Eu yeah, penso, já yeah, eu também penso é bonita, tem um Portugal, é, eu penso Eu também penso, porque <fí> <fí> a mesma coisa, é bonita e... <fí> eu penso, Eu me abraço, então e <risos> eu? Eh, vamos para a outra que é a um, Tati, ou melhor, Tremência. Tu achas de novo? Ele aqui tem um programa de atrás, então eu passo. <risos> <risos> eu também faço. não passo. Não tenho o que argumentar, é. mas passo. Eu penso, porque também penso. Não faço. Não eu faço. Eu não fico eu. Eu não sei. Eu lembro que a Elis e tu vai E a ideia eu me dominei, que eu me lembro que não faz sentido. Assim. Tem pensas a... Pego. Por quê? <risos> Tem tudo <muito> bom que... <laughs> <risos> <risos> You, you a delega não me convenceu por mim, né? Já, Penso. porque minha colega, né? She, ela é linda. É bonita. Enfim, penso. É bonita. É um pouco de Vamos para aqui, a próxima que é um. Sharon. E um é tá é tá é tá ah, eu passo. É eu Sim. passo porque a minha prima que mais mas passo por parte dessa minha prima. Não passo. Vamos aqui para a casa da, da Charmila Como é que você vê lá? Eu me macie no olho Eu me adorei Pensa mesmo Pensa mesmo Eu pego Porque bonita tá? Eu passo Porque é bonita assim Mas é minha culpa então eu passo Eu, <risos> eu passo porque minha é. prima, né? Yeah, okay. Me e a. a hora que. Não sei. Abreu. O Mirlen da Regina. E a gaja bonita, mas. Fácil por um Como programa de E Eu penso. Porque. Sei <risos> lá, né? <E> Talvez. <risos> a pessoa. Mas eu não tenho pinho. Eu perdo. Para... Eu também... eu mim, eu Eu passo. também <laughs> é, eu acho que isso é só isso e espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo se inscreva um no canal e deixe o seu like. Não esqueça de seguir eles no Instagram, porque eu vou deixar o link deles no.. no.. no primeiro. na descrição do vídeo, Desculpa pelo.. Pela intercessão, vou deixar o de link na descrição do vídeo. E valeu por ter assistido e valeu. Boa Até a próxima.